Eu vi com muita atenção aí a entrevista do presidente da SEB. E me chamou a atenção o fato do presidente de uma empresa pública utilizar uma entrevista no jornal de grande circulação da cidade para desqualificar os trabalhadores dessa empresa pública. Isso não está certo. Dá uma demonstração de que o governo ele está utilizando a gestão à frente da SEB hoje para privatizá-la. Desqualificar a nossa companhia energética de Brasília é o projeto do governador. Isso é um problema grave. Nós precisamos investigar a SEB pública ela poderia ficar 7 horas e 61 minutos, em média, sem garantir energia para todo mundo. Só que o presidente da nossa companhia energética de Brasília fez um pedido ao Ministério de Minas e Energia que o dispense dessa meta para 2021 e aumente a meta para 10 horas e 58 minutos, caso a empresa seja privatizada. Ele quer entregar a empresa para o setor privado e, além de entregar a empresa para o setor privado, ele quer que o serviço possa ser piorado, como aconteceu aqui no nosso vizinho em Goiás, piorar o serviço de atendimento para poder privatizar a empresa. O argumento é que para atrair mais pessoas interessadas na privatização, isso é um problema gravíssimo, nós não podemos achar que isso é natural. A privatização está acontecendo aí no submundo dos palácios sem que a gente tenha as informações necessárias para debater o tema segundo, que não é pacífico, que o Tribunal de Contas tem que julgar esse assunto e o governo não pode fazer isso à revelia do Poder Legislativo. Então eu queria me posicionar aqui, mais uma vez, frontalmente em defesa da SEB, é preciso que haja debate com a cidade, não dá pra gente aceitar que ataquem o patrimônio da nossa cidade, preservado com muita luta, e o governo tem tentado desqualificar para poder privatizar o nosso patrimônio. Isso não é aceitável. Vamos a todas as instâncias necessárias para defender o patrimônio público do Distrito Federal. O governo em planês passa e passa rápido mas a população do Distrito Federal fica e precisa do seu serviço em funcionamento e é por isso que nós vamos lutar.